Daisy Lucide é um dos símbolos da Rádio Nacional. Sua trajetória vai muito além das novelas. Desde 1971, ela apresenta um programa diário que já entrou para a história do rádio brasileiro. Alô, Daisy. Alô, Daisy, alô, Daisy. Ah, o Alô, Daisy é a minha paixão, né? O Alô, Daisy veio numa época em que a Rádio Nacional estava com muita dificuldade, né? Não foi um maior tempo fácil para nós na Rádio Nacional, foi muito difícil. Não havia mais programas, os programas estavam acabando todos, nós sofremos muito, né? Depois da Revolução, a Rádio Nacional teve um grande baque, os anunciantes todos se afastaram. Então, começamos a procurar o que, que se podia fazer para manter a estação em pé, né? Naquele tempo, estava lá um, um diretor, me chamou e disse, olha, eu queria que você fizesse um programa e começamos a elaborar um programa de rádio, e eu, como eu tinha feito assistência social, eu fui assistente, eu fiz curso de, naquele tempo não tinha faculdade, a gente fazia curso de serviço social, eu digo, então vamos fazer um programa social, vamos fazer um programa que, que mexa com o público, que dê a ele emprego, que, que divida com ele alguma coisa e tal, vamos fazer já um, um serviço social no rádio, que não existia na época. Em 1971, eu comecei a fazer esse programa, a Daisy que eu faço até hoje na Rádio Nacional, que é um programa de prestação de serviço. Claro que ele mudou, ao longo dos anos, ele mudou, né? de vez em quando eu dou uma guinada, mudo o programa, faço um serviço social, mas sempre com esse espírito de atender o público, de fazer um serviço social, até hoje ele tem a mesma característica.